Então aqui já dá para anotar direitinho Bom, voltando aqui agora na asa Já temos o material pronto Vou maximizar a viewport também Para ficar mais fácil E agora vamos ver aqui a asa batendo Então tenho aqui a asa começando, descendo e subindo Essa movimentação aqui Vamos dar um play É uma movimentação um pouco estranha né? Então vamos ajustar isso aqui um pouquinho Vamos lá dentro do nosso editor de curvas E aqui eu vou ter a movimentação da asa Então vejo que ela começa aqui Deixar isso aqui um pouquinho maior também Que está bom Só ajustar a altura disso aqui para ficar melhor Perfeito E veja que eu tenho aqui a movimentação da asa Justamente a mesma que nós temos aqui na nossa timeline tá? No início e no final aqui Como eu sei que a asa desce mais rápido Por causa do impulso para poder alçar voo Nós vamos fazer com que esse movimento inicial seja mais rápido Então só vou encurtar isso aqui um pouquinho só encortei, ok movimento final também então vamos encortar um pouquinho aqui, perfeito agora vamos dar o play novamente e vejam que agora a asa desce um pouquinho mais rápido né? ela tem meio que uma, uma velocidade maior bom, pausamos aqui a nossa animação até aqui está tudo bem agora nós temos que corrigir o problema lá do nosso amiguinho que fez um vídeo, porém a asa que ele fez ela estava um pouco, um pouco rígida né? meio dura mesmo, parecendo um papel então nós vamos pegar aqui essa asa, e eu vou utilizar um modificador chamado Twist, tá? O modificador Twist está dentro da lista aqui de modificadores lá na letra T. Então vamos pegar aqui lá na letra T o modificador Twist. E agora com esse modificador acionado, vamos adicionar um ângulo ao nosso Twist, pode ser qualquer valor, e vamos mudar a direção X, Y ou Z, para testar aqui qual a melhor direção. Então aqui no, no eixo X eu tenho essa movimentação, no eixo Y, eu tenho essa movimentação Vejam que a movimentação do eixo Y tem um pouquinho mais a ver com a nossa animação Vou até colocar aqui na altura correta E observem que ela cria aquele efeito de ondulação, tá? Além do, do modificador Twist, eu também posso utilizar o modificador Wave O modificador Wave, como o próprio nome já diz, cria ondulações também Então vou pegar aqui a amplitude Vamos pegar a, o comprimento da onda também, né? além da amplitude, e aqui nós temos o phase, que seria o estado só que aqui no wave, no caso, ele vai aplicar a toda a, a asa mas eu gostaria de aplicar somente a parte de fora por isso eu vou utilizar o twist, tá? então vamos lá, voltei aqui no twist vou colocar um movimento menos exagerado, não preciso de tanto exagero vou trocar aqui no X só para ver um resultado aqui aqui realmente não, não vai ficar tão legal vamos lá no eixo Y agora no eixo Y está mais interessante tá? bom, então é isso vamos lá para o movimento inicial parei aqui no movimento inicial e vou deixar o ângulo em zero. agora vamos ativar o Auto Key e eu vou arrastar a timeline até o frame de número 15 então aqui basicamente a asa vai ter que estar reta novamente né? ela tem que estar parada e depois até o frame de número 30 ela vai estar reta novamente isso significa que nos movimentos intermediários aqui, entre a descida e a subida, eu vou ter que adicionar essa torção. Então desceu a asa, mais ou menos aqui no frame de número 7, vamos fazer a primeira torção. Né? Então vou fazer aqui uma, um efeito de resistência do vento, como se o vento estivesse fazendo aqui uma resistência na asa. Então vejam aí que ela conforme ela desce, ela tem a resistência do vento, né? mais ou menos isso aqui no final ela vai ficar reta, então vou deixar o ângulo em zero e quando ela subir, vai criar novamente uma resistência só que aqui ao contrário então quando ela subir, ela vai ter uma resistência para baixo tá bom? porque é essa parte aqui que vai subir então vejam o que acontece aqui com a asa então nós temos a subida e a descida no final ela vai ficar reta novamente então deixa em zero aqui e temos uma movimentação muito mais interessante agora da asa tudo que eu tenho que fazer agora é deixar esse movimento mais rápido, caso eu queira fazer a velocidade normal do bater de asas da borboleta, ou deixar esse movimento lento caso eu queira fazer uh, um efeito de slow motion, tá bom? No meu caso aqui, eu vou selecionar todos os keyframes dessa asa, que está selecionada aqui na nossa viewport. Vou habilitar o time range. Para isso é só clicar com o botão direito do mouse aqui na timeline, configure e selecionar show Selection Range E assim nós vamos visualizar essa linha escura aqui com a seleção das keyframes Vou reduzir isso aqui para mais ou menos 18 Acredito que 18 esteja bom E vamos dar um play nessa animação Agora nós temos um segundo problema aqui Observe que a animação acontece até o frame 18 Mas para Mas eu gostaria que essa animação fosse infinita Se eu tiver por exemplo aqui Digamos que uma animação de 1000 de frames ou 500 frames eu vou precisar que essa animação ocorra durante todos os frames, o que não acontece pensando nisso, nós já temos uma videoaula onde eu ensino a fazer movimentos perpétuos ou loop animation, lá no nosso site, se você quiser ver com mais detalhes, está lá tá? no caso aqui da, da asa da borboleta, eu vou simplesmente acessar o editor de curvas mais uma vez vamos abrir aqui o editor, está logo aqui abaixo, já está até aberto Vamos selecionar aqui o nosso plane, vamos lá no painel Edit, Controller, e aqui eu vou selecionar o Out of Ranger Types. Só que para selecionar essa função, eu tenho que estar com a animação toda selecionada. Então vamos vir aqui na animação, selecionei a animação, ela apareceu aqui agora o X, Y e Z. Além disso, eu tenho também a animação do meu modificador, que está logo aqui abaixo, o modificador Twist, também aparece aqui. Todas as animações selecionadas, vamos mais uma vez em Out of Range Types. Assim, ah, no caso aqui, eu vou selecionar somente os, a animação do plane e depois eu vou selecionar a animação do nosso modificador. Tá? Então selecionei aqui XYZ do nosso plane, vamos aqui em Edit, Controller, Out of Range Types e agora eu vou colocar aqui em Loop, Loop Perpétuo. Lá agora no modificador eu faço o mesmo procedimento. Então vou procurar aqui o modificador desse objeto. Vamos vir aqui em Modify, Twist. E aqui no Twist eu vou procurar o ângulo. Que é onde nós adicionamos a animação. Está logo aqui. Aqui aproveitando, vou corrigir um detalhe aqui bem importante. Que é esse pontinho no meio. Ele não precisa existir. Então eu posso deletar esse ponto. E o restante eu posso deixar como está. Outra coisa aqui também na transição que é interessante. É a gente fazer essa linha contínua então aqui no final eu já sei que ela não está contínua, eu vou deixar como reta, uma linha linear né? e aqui também, agora sim vamos selecionar todos os pontos, vamos aqui em Edit, Controller Out of Range Types e deixamos em Loop Perpétuo também, tá? então isso aqui já, já resolve o nosso problema da animação infinita, tem aqui a animação para todos sempre. Bom, agora surge um outro problema que é relacionado à animação, observem que em tese, bastaria eu criar uma cópia dessa asa aqui com o mirror, E essa cópia, marcamos aqui a opção Copy Clicamos em OK e fazemos a animação Só que observem o que, que acontece com a nossa cópia Ela não movimenta corretamente Isso ocorre porque o meu objeto está linkado no mundo Mas eu não quero linkar o meu objeto no mundo Eu quero linkar o meu objeto a um outro objeto né, Para que ele fique independente do meu cenário 3D então vamos criar aqui um objeto de suporte, pode ser um helper do tipo dummy vou criar aqui uma dummy ok vamos posicionar essa dummy com alinhamento XYZ pivô com pivô e aqui a dummy ela já vai para o local de início lá do nosso objeto vou deixar um pouquinho para o lado aqui mais ou menos vou linkar essa asa lá na dummy com select and link e agora eu copio esses dois objetos aqui para o lado então eu copiei, ok a animação ela vai ser mantida Porém essa segunda asa deve estar para o outro lado Então vamos selecionar a dummy Vamos aqui em mirror, Só que agora eu não vou criar uma cópia Eu vou deixar como no clone E assim ela vai girar aqui a nossa asa mais uma vez E eu tenho a asa perfeitamente adicionada Agora vamos colocar a asa aqui Pode ser nesse box mesmo Mais ou menos na direção do box tá? Já que eu quero fazer aqui um exemplo de uma borboleta Vou fazer um box mais parecido né, com a borboleta, então, vamos deixar ele mais fininho aqui, maior no comprimento, Vou deixar aqui mais alto, posicionamos esse box aqui nesse local mais ou menos, vamos puxar essa dama que está sobrando aqui, selecionamos as duas dames e vamos linkar as duas dames no box, então linkei, perfeito, a partir de agora essas asas vão acompanhar esse box, para todo lado que esse box for, as asas irão também, bom, vamos ver aqui agora como que está a animação, a animação está perfeita né, girando o box aqui um pouquinho, vai ficar um pouquinho mais realista, então eu tenho esse efeito aqui para o box, aqui no caso das dames, eu vou posicioná-las um pouquinho mais para frente desse box, mais ou menos aqui está bom, e vamos ver aqui que agora sim temos a animação da asa né, vou ativar aqui o modo realista, Vamos colocar aqui em High Quality e temos aqui a asa dos dois lados com a representação. Vamos dar um play na animação e veja que eu tenho aqui o um, um movimento do bater de asa da borboleta. Agora, para finalizar, é só fazer a animação. No caso, se eu tivesse o corpo da borboleta aqui, era só animar o corpo da borboleta sobrevoando esse local. Então, vamos dizer que eu tenho aqui, por exemplo, vou criar aqui uma, uma Torus. Acho que uma Taurus kinect vai vai ficar melhor. Então, vamos criar aqui uma Torus mais ou menos isso aqui está legal, né? Vamos posicionar essa Taurus aqui um pouquinho acima do nosso Grid. Eu quero fazer com que essa borboleta voe e pose lá na nossa Torus. Então vamos fazer aqui um Auto Key, vamos até o frame de número 280 mais ou menos. Posiciona a borboleta aqui no local, né? mais ou menos aqui na Torus. Aqui não vai ficar nem tão legal, porque ela acaba encostando a asa na toros, né? Então vamos fazer um cilindro simples, para ficar melhor. Vou pegar aqui um, um cilindro, né? representando uma flor, por exemplo. Aqui está bom. Vamos posicionar agora a nossa borboleta acima desse cilindro. Mais ou menos aqui, né? Nesse local. Vamos ver ela batendo asa agora. Perfeito. E vamos fazer a animação da trajetória. Então a animação da trajetória é bem simples. No meio do caminho aqui eu vou colocar ela um pouquinho para cima. Aqui um pouquinho para baixo. Aqui um pouquinho para cima. Porque a borboleta ela tem um voo irregular, né? Ela não voa certinho. Então meio que aqui ela pode descer um pouquinho. Aqui ela pode descer também. Pode subir. E aqui descer. Bom, esse aqui é o voo da nossa borboleta. Vamos ver aqui na prática como que vai acontecer agora o nosso resultado, né? então temos lá a nossa borboleta, não sei se está claro agora nesse momento, vamos deixar aqui a viewport numa cor diferente, para deixar aqui bem interessante, né? vamos pegar aqui uma cor do background, vou pegar aqui um background mais claro, pode ser um branquinho mesmo e agora fazemos a animação da borboleta voando, então damos um play e veja que a borboleta ela vai sobrevoando o local, posso fazer aqui uma animação com a câmera também né e temos a borboleta voando até pousar ali mais ou menos no nosso objeto então aqui ela vai continuar batendo asa, exceto se eu cancelar o movimento em looping bom pessoal é isso, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula se você gostou já aproveita para se inscrever no nosso canal e assim nós vamos aprender mais videoaulas juntos em breve nós vamos postar mais vídeos como este e eu volto a pedir mais uma vez, comente aqui abaixo, dizendo o que você gostaria de assistir nos próximos vídeos, quais os assuntos seria mais interessante para a gente poder criar um conteúdo que tenha a ver com você, que é nosso público, tá bom? No mais, eu deixo aquele grande abraço a todos e bons estudos!